Acalenta como a lua a humanidade, sopra o vento, dissipando a agitação, acende com teu sol a irmandade, chove amor para inundar a ilusão. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Mostra aos seres que a dor traz a verdade. Sacramenta que não há separação. Usa o tempo para ensinar a a unidade. Só se cura quem aceita a missão. Acorda o poder de tuas matas, convida a nossa força ancestral, emerge a pureza das cascatas, traz o fogo iluminando o nosso astral. No toque, honra a tua eternidade, na pele, clama o reino animal, na batida, firma a cor. A madeira evoca o mundo vegetal. Grande espírito de força, grande espírito de amor. Destaque nosso meu nome. processo bem diferente do processo de compor essa música foi recebida em 20 minutos chama-se desperta meu tambor ela é uma aula do estandarismo que eu quero aqui discutir com vocês traz a história do tambor porque que o tambor evoca as forças da natureza né reino animal reino vegetal o reino mineral pelo som, o reino elemental pelo som também, pela vibração, evoca as forças da natureza, fala do momento que a gente está vivendo. Eu digo que não existe mais nova era, não. não existe nova é. É agora. Só existe o um momento agora, não existe outro momento. Você não muda o passado, você não, nem conhece o seu futuro, você muda o presente que... Essa música que está disponível nas plataformas do meu CD... O álbum Consciência Cantada, Consciência com K, Cantada com K. tá no Spotify, está É uma música recebida. Ela é diferente do processo de compor. Todas as minhas músicas são compostas. Essa é a única música que eu recebi. Foi depois de um trabalho que a gente fez. Coisa de 20 minutos, ela vem inteira essa letra inteira. Ela é uma aula de chamanê. Vou falar do tambor primeiro, que foi o ícone. né? No toque, honra a tua eternidade. O tambor é o instrumento mais antigo da humanidade. E nunca se fez tambor. Olha como as eras, tanto o tambor como está se fazendo hoje. O tambor traz na ciência o transe do tambor, ele destrói conteúdos de erro. É. Existe o tambor terapêutico, eu dou, eu dou esse tipo de aula, para destruir as resistências dos conteúdos, né? ah, o reboco. O tambor mexe com pressão material, batimento cardíaco. No toque honra a tua eternidade, é eterno o tambor. No toque e um do eternidade, na pele clama o reino animal, a força da floresta, na madeira o vegetal, como está aí, o som traz a força dos espíritos, a floresta e o reino mineral e a vibração traz o reino elemental. Olha a força. É hoje o tempo da verdade. Não existe outro momento igual o agora. É agora. É o presente de receber o presente. Se você... Curar o seu presente, isto é, se você olhar para uma parte inconsciente, consciente para sombras e luz, para tudo aquilo que você excluiu, que não deve excluir, olhar para os seus medos, para as suas carências, você vai colocar isso a favor e vai curar tudo o que aconteceu no passado e vai trazer uma nova frequência para curar o futuro. Faz sentido? É hoje o tempo da verdade, o agora é a hora crucial. O momento requer muita integridade, integridade para olhar, Olhar para as minhas sombras, olhar para os meus defeitos, olhar para aquilo que fere as pessoas, é integridade. Eu não mentir para mim mesmo. O presente brilha a luz consciencial. Quando eu entro nesse, presente, nesse estado de presença, eu tô na luz da consciência maior. Olha que forte essa letra, né? A calenta com a lua humanidade. Explicando um pouquinho, é o um feminino que vai curar a humanidade, a força de trazer a vida da mulher. A calenta traz o caminho para que chegue essa força, porque ela por si só. Acalenta o mundo. Acalenta com a lua a humanidade. Só para o vento, é uma ferramenta do xamanismo também que traz o trans, eu uso muito nas constelações, né? traz o trans, esvazia esse vendaval de pensamentos, essa, essas engrenagens todas, o vento. Só pro o vento, dissipando a agitação. Acende com o teu sol, aí vem a força masculina, acordando a humanidade. Chove amor. É como se tivesse. Uma nuvem pesada de inconsciência na humanidade que não deixa o fluxo do amor chegar. E quando a gente dissipar tudo isso, vai chover amor. O amor entrar em ordem. Chove amor para inundar a ilusão. Tirar as pessoas da ilusão. A ilusão do ego em desordem. A ilusão do individualismo. A ilusão de que não existe outro. Aí vem uma parte que é muito constelação, que chama livro. Mostra aos seres que a dor traz a verdade. Quando eu não olho para a dor, quando eu não olho para a sombra, quando eu não olho para um defeito, quando eu não olho para algo que está ali, isso vai me pegar lá na frente. Quando eu dou um olhar, mesmo que doa, isso pode me levar para outra história. Nós somos criados para parar na dor, para fugir da dor, e isso é sofrimento. As pessoas que olham para suas dores, mesmo que doa na hora, ela vai para um outro lugar. Né? Além da dor, existe a libertação. Mostra aos seres que a dor traz a verdade. Sacramento, firma. Quando você vai para esse lugar, você não vê mais separação em nada. Você vê que as situações estão todas ligadas. Você vê que um problema estava te levando a uma solução. Você vê que algo que você estava com medo, está te levando a uma libertação. Sacramenta é que não há separação. Use o tempo para ensinar a unidade. Isso é, quando eu perceber que o presente, ele é a única realidade, eu não estou mais preocupado. Está tudo unido, passado, presente e futuro. Tudo uma coisa só. Então, nosso tempo. Só se cura quem aceita a lição. Isso é fácil de ver, né? Quem não aceita não vai curar. Eu só curo aquilo que eu aceito, aquilo que eu olho. Aquilo que eu falo, não, eu não sou assim, não é assim. Eu estou negando, na negativa eu não curo. Para encerrar, essa letra maravilhosa, essa aula de chamanismo, que essa música desperta noitando e me trouxe, acorda o poder de tuas matas, a força, a força do poder, da natureza né, que traz a força do universo. Vocês pensam que o xamarismo está só na mata, distante? Claro que ali a força está mais latente. Mas quem falou que uma camadinha de asfalto, uns arranha-céus e, e, e fumaça conseguem frear, inibir uma força tão poderosa como a força xamânica? Isso é uma ilusão. Então, em qualquer lugar eu posso evocar essa força. Acorda o poder de duas matas. Eu trago a força do chakra base, eu trago a força da vida. Acorda o poder de duas matas. Convida a nossa força ancestral. Tem vídeos meus falando da força que vem através do pai, da força que vem através da mãe, da força da tua posição no lugar de irmãos, mas sem o reconhecimento do que você é a continuação da tua ancestralidade, tanto repetindo coisas de maneira inconsciente que você não precisa repetir, como também resgatar forças e feitos poderosos que talvez você não tenha resgatado. Ah, você é uma continuidade de um sistema, você não está sozinho. Emerge a pureza das caras. Das cascadas. Na Índia a gente chama isso de estalso, na pureza. O puro está sempre protegido. O puro. A criança que engatinha é um atrás do sofá, ela faz uns arranhões, mas ela não, não se machuca. Ela está na pureza da descoberta. Tinha um filme nos anos 70, 80 que era o Mr. Maru, um ceguinho, que ele andava dando risada, andava por abismos, nada acontecia com ele. Claro que é uma alegoria, mas eu acho bacana isso. Para ele ele estava achando que estava tudo certo. A pureza protege as pessoas, seja puro. As pessoas me pedem receitas para um olhado, para coisas espirituais sendo jogadas. Seja puro, seja puro que você está com uma frequência acima de tudo isso. Emerge a pureza das resgatas, traz o fogo iluminando o nosso astral. O fogo é a transformação, ele dobra o ferro, ele, ele evapora a madeira, ele evapora a água. O fogo é o chakra comigo, é o carisma, é a ação. Transformar são. Modificar são. Concentrar ação. Sem ação, não dá para fazer nada. Uma atitude vale mais do que 10 mil palavras. Uma ação. O elemento fogo é o elemento da ação. E quem age tem carisma, tem força de vontade na vida. Gostaram da aula de mesmo que essa música me trouxe? Porque eu gostei, isso mudou minha vida. E ela tá cada vez mais, cada dia eu aprendo mais com essa letra. Foi recebida e sinto honrado de repassada, muito tocado em rituais por aí, grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, eu sou escritor, sou pós-graduado em psicologia transpessoal, por um outra fé nas minhas pesquisas, sou constelador, professor de constelação, sou comunicador, músico e um ser que vem com a missão de dizer para você, você já é tudo, você já tem tudo, basta descobrir o que está aí dentro. Assim falei, Desperta um do som do meu tambor Desperta um do som do meu tambor Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperta um do som do meu tambor Desperta um do um som